Eu acho que a gente já pode começar a, a entrevista aqui. Vou fazer o anúncio. Bom, pessoal, a gente estava aqui num bate-papo, um momentozinho de descontração. Agora a gente vai começar o live stream desse, dessa gravação. É... E com... O, eu estou aqui com o Paulo e o Felipe, da RV, que são advogados e é, são também professores. Eu acho que, não, não, não estou certo se os dois, mas, enfim, são para nós somos, são os professores, né? E os caras que vão nos ajudar a andar ao mesmo tempo à frente do mercado, como instituto né, de, de inovação, de... É, de tecnologias financeiras, tecnologias para negócios, né? mas ainda dentro da lei, né? porque, como vocês sabem, é, especialmente nessa área, onde a gente está falando do, da economia, do financeiro, da, né, do, do, de modelos monetários, e especialmente nesse tempo que a gente está vivendo, onde a, a, as finanças mundiais estão passando por uma grande é, revolução, graças às últimas tecnologias que estão sendo descobertas por, por é, várias comunidades de desenvolvedores, o universo financeiro está se transformando. E aí é, surgiu é, uma tecnologia que, que é, começou a causar é, frio na barriga nos maiores impérios financeiros do mundo, que é o famoso blockchain, hoje todo mundo já ouviu falar disso, né? ainda não se sabe muito o que quer dizer né? é, para a maioria dos leigos, mas é, quer dizer que um, um novo mundo financeiro está se reestruturando, se, se estruturando, e nós no Instituto A Jogada estamos tentando, né? estamos desenvolvendo aqui a, a, a aplicação desses princípios para um, uma abordagem para nossa realidade brasileira né o nosso padrão tecnológico né o nosso nível tecnológico e para conseguir fazer isso dentro da lei a gente precisa ter é, o suporte a assessoria né de de alguém especializado e profissional nisso né então é, eu estava tendo aí algumas conversas já com, com o pessoal do, da RV, né, de, de, e, e aí eu pense, pensei e decidi assim, por que não abrir né, essa consulta para que realmente isso se torne um, um serviço que a gente pode começar a já prestar para o ecossistema, né, mesmo que a gente é, saiba que estamos todo mundo aqui é, ainda em, em processo de constituição, né, então, a gente vem fazendo essas reuniões e todo esse movimento aqui, ainda informalmente, mas já com muita coisa definida no papel e tudo mais. E aí, eu convidei o Paulo e o Felipe para a gente ter uma, uma, uma conversa hoje sobre, efetivamente, o que, que é, como usar a propriedade intelectual como um capital. A, a, a pergunta... Mestra a pergunta que nos angustia é como, digamos, se eu sou um, um, um pesquisador, se eu sou um inventor, se eu sou uma pessoa que, enfim, tem algum tipo de conhecimento é, sólido sobre algum assunto, como eu posso transformar esse conhecimento em cartas na manga para eu sentar numa mesa como essas com um investidor e falar de igual para igual pra ele, com ele, sobre como abrir um negócio, sobre a oportunidade de negócio que a gente tem, se a gente é, investir juntos nisso, né? Então, essa é a pergunta da, da, da, da entrevista, como a propriedade intelectual pode ser um capital, e a gente vai analisar isso hoje é, em pormenores é, com, com a, a, a maestria do, do Paulo e do Felipe, que vão nos guiar. E aí a gente pode ir fazendo perguntas, né, é, quando quando for conveniente, mas eles trouxeram, acho, uma apresentação para a gente. E pode mandar ver aí, Paulo. Maravilha, Rodrigo. Rodrigo, primeiramente, queria agradecer aqui em nome da RB, da RB, e veio advocacia, o convite e principalmente a confiança de estarmos lado a lado. Quando você, primeiramente, veio conversar comigo né, sobre... É, Sobre a possibilidade de uma parceria, eu já conhecia a jogada né? pelo pioneirismo né, que ela representa dentro da área de gamificação. Né? Então, eu queria, primeiramente, fazer esse agradecimento, saudar também aqui aqueles presentes: Vinícius, aqui presente, Klaus, é, até a Marli também, se não me engano, Lia Coriolano. Saudar todo mundo que veio aqui prestigiar nessa palestra de maneira online, tenho certeza que muitos outros também verão. Essa palestra em outros horários, né? Claro que todo mundo aí com um dia corrido, né? E vai ser um prazer ter esse bate-papo aqui, né? Foi uma, uma palestra que o Rodrigo propôs e que eu acho muito bem-vinda nesse tema das startups, né? É, não só das startups, Rodrigo, eu acrescentaria também em todas as empresas, é, é, negócios em geral. Hoje a gente está vendo um movimento muito grande né, das relações de emprego. Né, do modelo tradicional de empregos para uma é, um, uma tentativa, e uma, um crescimento do empreendedorismo. Né? E é normal que as pessoas se deparem com esse mundo novo dos negócios com várias dúvidas, né, com vários questionamentos, inseguranças e aí é que entra realmente o um papel do advogado em dar uma segurança para ele é, com informação qualificada. É o nosso trabalho da R&B, a gente sempre veio, é, a gente já nasceu nesse ambiente digital, nesse ambiente dos negócios, e é realmente um dos focos nosso daqui da Ribeiro e Advocacia. Eu vou passar aqui, antes de começar né, a responder esse, esse questionamento, vou passar aqui também a apresentação para o meu sócio, doutor Felipe Ribeiro, para se apresentar e a gente poder continuar o nosso a, a resposta que você propôs. Tá então, então, Rodrigo, a gente agradece que a confiança que você trouxe na RPPV advocacia e para a gente é um grande prazer né é, eu sou advogado especializado na área de de digital e na área criminal e hoje quem vai conduzir a maior parte é o Dr Paulo que ele vai esclarecer esses pontos aí de propriedade intelectual tudo mais e tudo mais se você me der de verdade eu já vou jogar aqui uma não vou jogar lenha na, na fogueira mas antes da gente entender de fato, o conceito em si, só trazer aqui que todas as organizações de qualquer porte, sejam elas pequenas ou grandes, ou startup que é unicórnio ou que ainda está se iniciando, é, elas têm processos internos da, da empresa e tudo mais, e externos, que não podem ser divulgados, principalmente quando se trata da produção intelectual. Então, assim, a gente sabe que o capital intelectual, principalmente da startup, é o que é produzido por ela. Então, grande parte das startups, e eu creio que o Instituto A Jogada ele traz muito isso, é a questão de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, tem um custo ali de tempo, no mínimo, tem um custo também de valores, onde ali é gerado informações, ali é gerado uma pesquisa que, quando ela é desenvolvida, ela cria de fato um capital, né? E esse capital, ele é um, ele é em si um patrimônio e ele ele é um investimento, é como se você tivesse de fato investindo. E ele é gerado ali, ou seja, pode ser que dê certo ou não, mas dando certo, aquilo ali vale, vale muito. E eu só queria colocar aqui também que para ser feito essa questão aí do a propriedade intelectual, quando você tem aquele capital, não basta somente é, deixar ele solto, é preciso fazer algo que a gente chama de gestão de propriedade intelectual. O que é isso? Isso é uma forma de você prevenir. Então, assim, aqui como escritório de advocacia, que qual é o nosso papel? É de prevenção. A gente não quer que uma lei seja usada. A gente quer o quê? A gente usa a lei para prevenir... Mas lembrando aqui que tem a lei, tem a legislação que a gente tem que cumprir, mas também tem outros procedimentos internos que não tem a ver com a lei, inclusive a lei não fala, oh, você tem que ter uma gestão de propriedade intelectual. Não, é uma questão, assim, é aí que tá, né, Rodrigo? É um pouco burocrático, mas é uma burocracia do bem. É uma burocracia interna, que é o quê? Poxa, tantos colaboradores e tudo mais, você faz ali uma gestão que ela é muito focada, por exemplo, em segurança e informação e para que não tenha, de fato, um, um vazamento. Mas é claro, como é, escritório a gente tem também o um, um, um próprio aqui no Brasil ele tem umas ferramentas, inclusive governamentais, para ajudar. Mas a grande realidade é o seguinte: quem produz dados e esses dados são dados sigilosos, são dados sensíveis e dados que geram capital, normalmente essas empresas elas acabam sendo um alvo Senual, ou seja, é, você faz o conhecimento, você faz a pesquisa, desenvolve e pode chegar outra pessoa, pegar, e, e você que produziu aquele capital, perdeu tudo. Então, eu, eu só queria deixar isso, né? E agora vamos para a parte legal, que na verdade é um pouco mais chata porque a parte do, do, da legislação, mas vamos lá. É, é, engraçado, né? Essa, essa reflexão foi muito bem-vinda. Porque a gente já pode começar, inclusive, com um questionamento aí para vocês. É, para que é importante, afinal de contas, a gente proteger uma invenção? Por que será que o direito se preocupa com isso? Né? Veja do ponto de vista assim, mais, é, mais filosófico mesmo. Né? Por que será que a gente protege aquilo que é fruto do gênio humano, da nossa invenção? Quer dizer, você cria, você tem uma ótima ideia, você cria ela, e por que, que o direito se interessa na sua criação, em proteger ela? Por que, que a gente não faz isso, todo mundo, é, é, individualmente? Né? Por exemplo, existem a, alguns exemplos clássicos que eu costumo trazer em sala de aula, quando eu falo sobre propriedade industrial, é, como por exemplo a receita da... Cola, né? A receita da Coca-Cola ela não é patenteada, né? não tem ali uma, é, uma patente no órgão de proteção de propriedade do dos Estados Unidos. Você não vai encontrar a receita da Coca-Cola é, de forma protegida legalmente, pelo, pela nossa legislação. É, e por que, que será que todas as invenções humanas não são da mesma maneira? Por que, que a gente simplesmente não guarda? dando uma folha de papel, você vê das sete chaves. Então, esse é um questionamento bem interessante, né? o que que o, o direito, o poder público vai se interessar? Olha, e a resposta, ela basicamente também passa por uma análise ampla, né? A gente precisa lembrar que em sociedade é importante que a gente proteja a sua ideia e a minha ideia, justamente para estimular o progresso, o desenvolvimento econômico. É, desde, a partir do momento que a gente protege uma ideia que tem valor, né, uma invenção, é, conforme a gente vai ver aqui mais tarde, o um modelo de utilidade, a partir do momento que a gente protege isso, essas criações humanas, é, a gente estimula que novas invenções sejam feitas, que novas descobertas sejam feitas, que investimentos aconteçam nesse mundo do, dos negócios então, de uma certa maneira, né, o direito, ele vem para amparar o progresso da economia mundial, que sem, é, sem a segurança de que eu vou fazer um, um celular aqui na marca Samsung, um celular único, sem a segurança de que ninguém vai me copiar, eu não faria, eu não gastaria milhões e milhões de dólares é, para fazer um, um design perfeito que se adequa na sua mão. Eu não gastaria milhões de investimento para colocar no mercado algo que, que a partir do momento que eu colocasse, uma outra pessoa fosse vai e copiasse da mesma maneira e colocasse da mesma maneira também. Quer dizer, é, de uma certa maneira, é importante né, que a gente tenha uma proteção da propriedade industrial. O mesmo acontece... É, em, outro, em outras áreas também, que a gente estuda no direito de propriedade intelectual, que é, por exemplo, quando eu, fruto do meu intelecto, estou aqui no momento inspirado durante o trabalho, pego o meu violão, que ainda não tenho aqui no escritório, mas futuramente, quem sabe eu terei, se o Felipe assim me autorizar, eu vou colocar um violãozinho aqui, no momento de inspiração, pego ele e componho uma música. Né? Por que, que o direito... Ele também vai, vai proteger essa composição de uma maneira diferente, que ele protege o design desse copo. Tudo bem. Mas por que, que o direito também é, protege essa composição musical, um poema que eu faço? Olha, justamente para estimular que eu consiga produzir mais cultura. Né? Então, tanto, tanto a, a proteção no âmbito das empresas, quanto a proteção. No âmbito das artes e da cultura são igualmente importantes para o ser humano e para a sociedade, para a coletividade. Agora eu já trouxe aqui para você um, um, alguns exemplos de como que o direito trata de maneira diferenciada, né? Então a gente consegue primeiro, a gente consegue primeiro identificar que é, tanto as produções, qualquer produção intelectual que eu tenha é, no sentido das artes e no sentido da aplicação social, elas têm uma certa proteção pelo Estado. Mas não é toda invenção que eu trago no meu intelecto que vai ter uma proteção. Então, por exemplo, Rodrigo, é, se daqui para o restante da nossa, da nossa participação, a gente traz, por exemplo, uma frase de impacto, dessas que o pessoal aqui presente pode até printar e jogar lá no Instagram, como uma grande frase de impacto. Se a gente fizesse essa frase de impacto, essa frase de impacto ela não poderia ser patenteada ou protegida pelo ordenamento jurídico. Então, o que eu quero dizer com isso? É, nem tudo, nem toda ideia que nasce do intelecto humano, ela merece uma proteção do nosso, da nossa é, nossa criação. né? Então, por isso que é importante a gente entender... Quais são as, é, os frutos do nosso intelecto humano que são necessariamente protegidos pelo ordenamento jurídico? Né? E aqui, para a gente, a gente tem que separar, a gente tem que separar aquelas menções que tá? do no nosso intelecto que têm um, um propósito cultural, que têm um propósito artístico, Daquelas invenções que tem uma aplicação industrial. Entenda aqui industrial no sentido de negócios. Não necessariamente algo que quer ver indústria, a fábrica, né? É mais qualquer, é, qualquer fruto do intelecto que possa gerar lucro para uma atividade empresarial. Seja você uma grande sociedade anônima, uma grande SA, uma empresa de, de porte gigante, ou até mesmo um microempresário individual, MEI. Né? Para essas realidades, é que entra a advocacia empresarial, né? que é, é o que a gente está tra trazendo aqui como um, um benefício da parceria da RB com a jogada. Então, bom, é, dentro dessa atuação da advocacia, empresarial, a gente sempre traz aí a, a importância, Rodrigo, algo que a gente leva como valor da, dentro da Ribeiro e Advocacia, que a gente preza muito, a, a nossa visão 360 graus. Porque aqui hoje a gente vai falar é, de um recorte do recorte, que é um ponto muito específico dentro do direito empresarial. Mas a gente sabe que na advocacia para empresas podem surgir diversas é, diversos temas, diversas outras áreas que se interrelacionam com o direito empresarial, como, por exemplo, o direito criminal. Infelizmente, né, como que é comum a gente lidar com empresários que são presos, que são presos de maneira até injusta, é, mais que é, não sabiam o que estavam fazendo? Né? Isso é comum de acontecer porque, claro, é, não tem como uma pessoa, de repente, entrar no negócio já saber de tudo todo, todas as leis do nosso país são muito rígidas muito burocráticas conforme você falou aqui anteriormente né? então é, não tem é, existem também várias influências do direito tributário do direito administrativo do direito civil então a advocacia empresarial ela cuida desde o momento da, do planejamento do negócio passando pela constituição pela materialização daquele daquele plano de negócios que a pessoa está fazendo, né? Se, é, se vai ser por uma sociedade é, limitada, se vai ser por uma sociedade anônima, se vai ser, eventualmente, por um meio, se vai começar de uma maneira mais é, mais individualizada, ou se vai começar num, num pool, né? num negócio que, é na verdade, é um pool de investidores. Então, como que é a melhor maneira de você construir esse negócio, de materializar isso, vai passar também pelos relacionamentos jurídicos que essa startup vai fazer. Porque essa startup, ela vai ter que fazer contratos com fornecedores, com investidores, com parceiros, é, com clientes. Então, como que vai é, materializar esses relacionamentos jurídicos depois de você ter realmente a formalização da sua empresa? E depois disso, é, você pode trabalhar também aí é claro, a questão da propriedade industrial. Né? Então, esse é o, é o tema, inclusive, de hoje, mas era só para dar uma noção mais ampla de como que a gente pode ver né, o direito para as startups. Né? Já começam a falar sobre o direito das startups, porque, de fato, é um mundo muito novo. Né? As pessoas, às vezes, têm até medo de lidar com, com a tecnologia, mas a gente tem que ver a tecnologia como um forte aliado, uma grande ferramenta para transformação social e eu vejo que é isso que a jogada está fazendo, está estimulando né, as startups a fazerem. E por isso que eu parabenizo aí a, a iniciativa né, e passo novamente a, a palavra aí né, para que, que a gente tenha um, mais um diálogo do que só um monólogo. Né? Peço perdão. É, bom, então, dada toda essa sensibilização né, que você fez com muita competência, é, sobre exatamente esse é o ponto, né, que, que eu acho que tem que ser é o ponto de partida da, da ideia, né, por que que as invenções têm que ser protegidas, né, por que que isso produz progresso econômico, vamos dizer assim, com, com essa proteção existem mais inventores e aí existem mais invenções, então existe mais tecnologia, mais ferramenta para todos, né, e aí, é, enfim, se, se não fosse isso, você não ia ter uma geladeira em casa, você não ia ter... É, um monte de coisas que você usa todos os dias e que dão mais conforto para a gente. Né? Então, é, esse, isso é fruto do quê? Da, da, do, da proteção essas propriedades intelectuais, certo? E que tornou a vida para todos nós muito mais é, fácil, mais, mais cômoda, mais é, segura, e por aí vai. Então, agora eu... eu trago uma outra pergunta, que é um pouco mais é, pragmática nesse, nesse sentido, é, e, bem, e bem pensando assim, quem esteja nos ouvindo. É, quando e por que, não, quando e como eu é, identifico que eu tenho uma propriedade intelectual é, e, e ajo para proteger ela? constituo ela como do, trago da ideia para a matéria, entende? É, eu acho que isso é uma, uma questão que, que ela é, é essencial para todos nós, porque uh, efetivamente, é, quando, uh, às vezes a gente nem imagina que uma coisa que a gente sabe fazer pode ser uma, um capital, pode ser uma, uma tecnologia, uma fórmula de algum negócio, né? E, e aí... É, eu acho que essa é a questão realmente que exige um perito na coisa. Quando eu saiba, quando eu fico sabendo que, que eu descobri algo é, que vale alguma coisa e como é, é, garantir isso, né? como a, me apropriar disso, vamos dizer assim. Muito legal. É, quando surge a ideia, né, aquele negócio de... Poxa, eu tenho uma ideia, como é que eu protejo ela... Ou será que isso é passivo de ser, de ser protegido? Né? É, quando que, afinal de contas, eu tenho a garantia de que essa ideia não pode ser copiada? Né? Ou como que eu faço para chegar nessa proteção? São questionamentos muito, muito comuns mesmo, que chegam no escritório de advocacia, é, sempre quando a gente está tratando de startups, e é, não só de startups, mas é, modelos de negócios tradicionais, também tem esse questionamento, né, e é muito interessante você trazer, porque, Porque hoje é, a gente tem muitas discussões judiciais sobre a maneira de você defender essas ideias, esses frutos do nosso gênio intelectual, né, é, mas... Eu vou falar o panorama geral como que funciona o nosso sistema brasileiro hoje sobre a proteção dessa propriedade industrial. E aí fazendo, eu já começo fazendo aquela distinção para deixar bem claro, né? Aqui a gente trata de propriedade industrial. A proteção da propriedade industrial, ou seja, aquela propriedade aplicada para empresa, para negócios, marca, é, invenções, modelos de utilidade, desenho industrial. Essas invenções, elas estão dentro do que a gente chama de propriedade, de cuidado para não confundir, industrial. Por outro lado, existe um outro sistema protetivo que trata do direito autoral, que está mais a ver ali com as artes, com a cultura, quando você compõe, né, faz uma redação, um livro, uma obra de arte, enfim. É, e, de uma certa maneira, a gente pode ver que... É, Nessa área empresarial, o sistema protetivo foi muito mais cruel com o empresário. Por que, que eu digo isso? Porque se você deslizar aqui na área dos negócios, o direito brasileiro ele é muito mais cruel contigo. Ele não tem tanta dó quanto ele tem de quem faz a produção artística, intelectual. Quando você faz escreve uma obra, a partir do momento que ela ganha um valor artístico, ela já pode ser protegida pela lei de direitos autorais. Claro que lá eu também tenho a possibilidade de eu registrar e deixar cada vez mais seguro, tudo bem. Mas, é, a partir do momento que eu componho uma canção, ela por si só já ganha proteção do nosso ordenamento jurídico. É algo muito bonito. Né? E diferentemente, Rodrigo, se nós dois aqui estivéssemos conversando e de repente nós tivéssemos é, uma ideia de um negócio, tá? Tá? Por que eu digo isso? Porque nesse ponto, na área empresarial, é muito mais cruel. Ah, tem um ditado muito comum na área dos negócios que a ideia, é, a ideia no mundo dos negócios vale 10 centavos a bacia. Quer dizer, não vale nada se você não, efetivamente não executa, não registra. Né? E aqui também, se eu contigo, se a gente desenha aqui uma, uma logomarca bonita que mistura aí, a jogada com a RV... Se alguém quiser pegar essa logomarca, sair correndo à nossa frente e registrar ela no, no órgão responsável, que é o INPI, depois a gente fala de direitinho, ele vai receber a dianteira. E pouco importa se a gente, é, se fomos nós que criamos ou não. Por quê? Porque o nosso direito dentro da propriedade social, ele é registral. Tá? O nosso direito ele é registral. Ou seja, para, para que uma marca ganhe a segurança, a garantia de uma proteção pelo ordenamento jurídico, eu preciso registrar. É muito importante o registro, tá? o registro de uma marca, o registro de uma invenção, o registro de um, de um desenho industrial. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, entre os empreendedores que estão aqui presentes, é, dentro da nossa nossa reunião. Se a gente tem alguém com uma ideia muito bacana que envolve é, um desenho industrial diferente para um certo produto que já existe, esse desenho deve ser imediatamente protocolado, ou seja, registrado dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Ele sequer, é, Rodrigo, precisaria de um advogado para fazer isso. Né? É, você Quando você vai registrar uma marca, quando você vai registrar uma invenção ou um modelo de utilidade, é, você não precisa de um advogado para fazer isso. É claro que é, com o advogado você vai ter uma segurança maior, se, se há algum impedimento ou não, se aquela marca é passível de registro né, ou não. Então sempre aconselhamos a consulta de um advogado e o seu assessoramento, justamente para fazer aquilo que o doutor Felipe falava mais ser que é a gestão da propriedade industrial. Agora, é, se eu não fizer isso, se eu não fizer isso, alguém pode ir lá e tomar a minha ideia, registrar antes. Quem, a, a regra é, quem faz o registro, leva primeiro. Tá? Então é bem cruel, né? pode ser que... As pessoas se sintam até, puxa, mas é, é, mas é, é tão difícil né? isso, né? é tão inseguro. Sim, mas ao mesmo tempo que, que, você, é, que você cria um, uma, um ambiente cruel, assim, vamos dizer, né? nesse, nesse sentido, você também cria um ambiente de segurança. Porque a partir do momento que você registrar essa sua marca, essa sua invenção, você vai ter a segurança de que ninguém mais vai te copiar. Então, isso é feito para te dar uma garantia, para te dar uma segurança de desenvolvimento dos seus negócios. Né? É, e, e, Paulo, eu, eu diria assim que eu até vejo um, um, um fundamento muito justo nisso, que é o seguinte, você deu o exemplo aí de a gente pegar e rabiscar uma marca é, que poderia ser uma marca, vamos dizer, uma marca é, sexy, né? uma marca com potencial de mercado e tal, é, mas às vezes a, o criador da ideia ele não dá fé na ideia. Já viu isso é, alguma vez? Sabe, algumas vezes a pessoa ela pode ter uma boa ideia, mas ela pode pensar assim: ah, não, eu já já tenho outras atividades, né? Ah, não vou investir nisso. Então parece que o legislador ele deu esse direito ao cara que dá crédito e fala assim: eu vou pegar para criar. Entende? Nesse caso é o pai, pai, é o quem cria, né? Não é o que gerou. Então, é, eu acho que isso é justo, por quê? Porque permite que algumas ideias não sejam, não fiquem órfas, não fiquem abandonadas no mundo das ideias, né? Então, você permite é, mais possibilidades de essa ideia descer para a matéria e aí vir a acontecer. Então, nesse sentido, eu, eu, eu concordo, pode ser que uma ideia seja roubada nesse meandro, né? pode, mas é, também impede que ideias que que é, por, é, é, talvez poderiam ser colocados em práticas por alguém, não fiquem é, sendo dominadas, né? sendo é, presas por, por pais que, que têm ideia, mas não vão desenvolver, e também é, talvez fiquem muito possessivos com aquilo. Não, você só vai usar minha marca se me der 50 mil. Aí, pô, não dá 50 mil só por isso aqui, né? Então, assim, esse tipo de coisa poderia ser um excesso de proteção para o pro autor, para o inventor e que poderia re, re, reter a concorrência, né? reter a inovação. Né? Eu vejo que o direito tem um desafio muito, muito é, complexo em tentar equilibrar esses dois lados, né? para produzir esse progresso. Às vezes o excesso de proteção também pode dificultar o progresso e tem... Tem um, um, todo um contexto, né, as comunidades do software livre, que ah, é, levantam hoje essa tese de que é, a gente já está num momento onde, onde essas propriedades intelectuais podem estar é, dificultando a inovação, o excesso de proteção intelectual. e Enfim, eu acho que esse é um tema que virou assim, super... É necessário e, e é estrutural da nossa sociedade hoje, porque a gente vive na sociedade da informação, né? Então, é, eu sei lá, eu penso assim que tem pessoas que constroem negócios a partir do, do Instagram, né? e cada foto que a gente posta no Instagram tem toda essa complexidade aí filosófica é, inf, quase infinita que a gente tem que é, entender e dominar. né? Então, Agora, Rodrigo, há de convir comigo né, que dentro dessa, desse âmbito da, do universo das startups, existe um medo muito comum, né, que é, o, é aquele medo de, de roubarem é a minha ideia. Né? Isso aí eu vejo muito latente, é uma dor muito comum né, dos, do, de, quem faz, tá, de quem tem ideia de startups. Enfim, é, eu queria deixar aqui uma reflexão também né, que, o, que é fruto da nossa experiência no assessoramento de startups. É, que assim, o que, que acontece? Né? É, às vezes, a gente fica com tanto medo né, de abrir esse negócio que as pessoas vão lá, tem, tem uma pessoa que nem estudou tanto o seu negócio, mas que teve um, uma ideia, talvez não seja tão parecida e ele vai lá e faz depois ele aperfeiçoa e vai melhorando e daqui a pouco ele tem a visibilidade que aquele outro que planejou muito é, acabou não concretizando né então é, quando quando eu penso assim poxa tive uma ideia legal toda vez que eu penso que eu tive uma ideia legal eu imediatamente eu penso o seguinte para mim mesmo né? isso é algo que eu vou, é, a minha filosofia pessoal Poxa, mas se eu estou tendo essa ideia, é provável que outras 100 pessoas nesse Brasil ou no mundo, sei lá, outras 100 pessoas estejam pensando da mesma maneira que eu. Estão tendo a mesma ideia que eu. E imediatamente eu crio no, no meu consciente uma corrida, né, no sentido de que, poxa, não basta eu ter só uma ideia legal, eu tenho que executar essa ideia. né, E, e ganha, na verdade, Rodrigo, ganha. Que executa da melhor maneira, porque uma ideia, uma ideia não vai nada na nossa cabeça. Né? Principalmente no mundo dos negócios, que, quem, que até a ideia só é protegida se você for lá e registrar. E olha que é, eu trago aqui também outro ponto sobre a LPI, a lei da propriedade industrial, que mesmo as ideias que são as, as invenções. Né, que tem muito valor financeiro, muito capital mesmo, é, muito valor de capital, como, por exemplo, a invenção de um remédio. Mesmo essas invenções, elas têm prazo de validade. Elas não podem ficar para sempre. Então pode variar é, de 20, 25 anos, né, uma invenção. É, por exemplo, no caso da, dos remédios, dos medicamentos, a gente tem a clássica... É, é, o clássico exemplo do Viagra, né? o Viagra por muito tempo foi é, um, um, uma grande invenção, uma grande, é, uma grande inovação dentro da, das medicações, e ela foi, foi explorada por muito tempo por um laboratório farmacêutico, né? e o tanto que ele ganhou né, a partir daí. Mas chega um tempo que essa ideia que antes foi patenteada, ela já é aberta para o mercado poder usufruir da melhor maneira. E hoje, é, me pergunto muito a seguinte questão, Poxa, eu tenho um modelo de, de negócios, um business plan, ou eu tenho uma ideia que, que, poxa, eu vou juntar isso com aquilo e vai virar uma grande empresa. Poxa, posso patentear essa, é, esse mecanismo? Olha, dificilmente você consegue, assim, 99, 95% dos casos que eu vejo aparecer aqui, eu tenho que dizer que não. Mas é, é aí que entra também é aí que entra também é, o, a, a mágica do empreendedor. Né? A mágica de como que o empreendedor vai fazer aquele serviço que ele criou ser único. Né? Uma metodologia única, impassi, impassível e impossível de ser copiado. Né? Então, por quê? Porque, embora as pessoas possam entender que é, o nosso modelo de advocacia é uma advocacia moderna, é uma, uma advocacia preventiva, consultiva, fora do processo judicial e da burocracia. A gente tem, a gente pode até receber aí alguns concorrentes, mas a maneira como a RB presta esse tipo de serviço é o único. A gente montou uma metodologia, que é a metodologia RB. Então, as, os nossos clientes eles sempre nos procuram porque é, porque eles sabem de como que a gente atua, eles sabem da maneira como a gente executa o nosso serviço, embora a gente viva no mar sangrento da advocacia, em que há uma concorrência muito grande. Então, para, para, é, para esse ser, esses é, negócios, né, em que são mar é muito importante você saber o seu valor do capital intelectual, que muitas vezes não é, é possível de ser registrado. Claro que quando, é, quando for possível, você deve registrar. Você deve registrar o nome do seu produto, porque é assim que as pessoas vão ver o produto. Né? Então, por exemplo, é, se eu crio uma, uma caneta que se chama Estabilo, as pessoas vão conhecer a qualidade dessa caneta Estabilo só de, de eu falar o nome Estabilo. Né? Então, é, é muito importante o registro de uma marca. Né? E a marca, é, por curiosidade, é, é, muita gente não sabe, mas a marca também tem prazo de validade. Só o prazo validade, ele deve ser renovado. Então, tem muita gente que acaba perdendo também, sofrendo aí uma, uma grande perda de um grande capital por conta da falta de renovação. Então, se eu tenho aqui a Estabilo e não fizer a gestão de propriedade industrial dessa marca, que é muito conhecida, se eu der mole, esquecer de registrar, alguém pode inclusive registrar a Estabilo no meu, no meu lugar. Vai ter uma, um processo judicial Bem à toa, e vai dar uma dor de cabeça muito grande para reavir. É. Então, é, são algumas reflexões que a gente faz. Hein? Sei que o tempo é curto. Bom, mas... é, então deixa eu, com isso eu conseguir responder a pergunta é, que, que a Lia adicionou é, é, algo também à pergunta, ela, fez, ela falou aqui, então como saber se a minha ideia é industrializável ou comercializável? Quem define isso? eu acho que, em síntese, o que, que a gente é, observa disso, né? Que é, a, a, quem define basicamente é você e a sua percepção de mercado que, que existe daqui. Você tem que entender se tem mercado, se você conhece esse mercado, eu acho que isso é uma, uma, onde, uma, uma ponta onde a metodologia jogada a, a, a, a, ajuda a, a resolver, que é é, primeiro, você tem que ver é, um mercado que você entende bem. Para começar, se você quer empreender, você tem que pensar num mercado que você entende bem. Tipo assim, é, coisas que você por, consome por gostar mesmo, por ser aficionado e tudo mais, então, pode ser qualquer coisa, moda, automóveis, é, é, tecnologia, se você entende bem desse mercado, é, é primeiro, seria o primeiro item para identificar se, se essa ideia vale a pena investir. O segundo é se você tem... É, se essa ideia, já que você entende o mercado, se ela tem competitividade, se ela tem concorrentes é, no mercado melhores ou piores, né, porque você vê, vê uma, uma brecha quando você vê que, pô, quem está no mercado hoje está fazendo algo que não, não alcança o que você sabe fazer. Aí é um outro elemento, né? E, por último, você tem que ver se... Há se, é, é, custo-benefício para você registrar isso e tentar transformar isso num capital. Seria, eu acho, que esse o processo decisório que eu consigo é, observar, né? Para que você realmente chegue, chegue a, essa, a essa situação de saber... Quando eu sei que, que a minha ideia é boa, quando eu, conheço meu quando eu conheço o mercado que eu quero atuar com ela, vejo que no, os concorrentes não, são, não estão à altura e eu tenho é, um bom custo-benefício em investir nela. Né? Porque registrar uma ideia é caro também. Eu já, eu já tive muitas dores de cabeça em tentar registrar sua marca no INPI, assim, porque era muito... É, é, muito mais burocrático do que eu imaginava, e, e tem umas, uns prazos que você perde, aí aumenta o preço, enfim, é, é bem angustiante, <risos> e le, eu levei anos para conseguir terminar o, o registro, mas enfim, é, e, e aí uma última questão que eu, que eu fiquei é, pairando aqui, sobre esse assunto, é se o NPI é, é, a, é a resposta... É, geral para quando eu preciso registrar alguma ideia, é sempre ele, né vale isso para canção, para livro, porque livro tem biblioteca nacional, por exemplo, né? mas fora essas duas ideias, quais são os, os lugares que o um empreendedor tem que pensar na primeira hora, que ele pensar, pô, descobri uma parada boa, né que vale um capital isso aqui? Perfeito. É, eu vou aproveitar e, e trazer o gancho também desses requisitos que você colocou. Eu Acrescentaria só mais um, que é uma análise legal, né? Essa análise legal você pode contar com a ajuda de um advogado, que ele vai analisar, claro, ali um, os requisitos legais que a própria lei de propriedade industrial traz. Então, não é qualquer marca que pode ser registrada. Por exemplo, se eu quiser registrar é uma marca que é um palavrão, eu não vou conseguir, porque isso afeta aí o, a, a, a moral e os bons costumes. Né? Então, existem algumas, na verdade, vários impedimentos, a lista de impedimentos é enorme, eu artigo 124 da, da LPI, mas é, essa análise ela pode ser feita claramente em uma consulta. E é, tem que ter novidade, capacidade inventiva, aplicação industrial são alguns dos requisitos, dos vários requisitos que uma marca ou que um, uma invenção deve ter. Né? No outro dia a gente pode conversar só sobre isso, porque aí precisaria. É algo que eu dou em, em três horas de aula, eu, eu uso para explicar cada um desses requisitos, é muito extenso mesmo. Mas a gente pode marcar depois um segundo encontro sobre cada um desses, é, desses pontos. Então Agora, é complexo, é... né? Realmente, é... então antes de correr para registrar, Consulte um advogado. Essa é a última última é, item do, do, da lista, né? Perfeito, é. E, e com relação a, a essa sua experiência né, no INPI, é, é, ela é muito exemplar porque é o que acontece né, quando a, a gente lida com a burocracia, de fato. É, o tiro no INPI ele deve ser certeiro. Você deve apontar e falar assim, é, é desse jeito que eu quero registrar. Pá! Né? E você entra com o um pedido. Porque, senão, é, tem a, a análise é muito criteriosa, né, que eles fazem, e aí você tem que ficar entrando com recurso, recurso, corrigindo, e aí isso é muito custoso, né? porque uma taxa única de 200, 400 reais, tudo bem, pode valer o investimento. Agora, é, se você é, errar esse tiro e tem que ficar corrigindo várias coisas com a burocracia que há no INPI, aí sim um investimento sai cara brincadeira sai cara. E, eh, Rodrigo, eh, sobre isso que você falou, é só, no, é só no INPI, tem a Biblioteca Nacional, aí entra muito bem aquela distinção que a gente fez lá no começo, porque para obras de direito autoral, em regra geral, a gente faz na, eh, na Biblioteca Nacional, não só as obras literárias, conforme você falou, mas quando eu tenho uma canção, eu também posso fazer uma opção, por exemplo, de registrar na Biblioteca Nacional. Agora, o que, que acontece? É, isso, se eu quiser, porque se eu, de repente, faço uma canção, coloco no YouTube, eu já tenho uma prova de que aquela canção é minha. Porque ela já nasceu, ela já foi exteriorizada. Né? Ela já ganhou publicidade. Então, quer fazer um registro fácil de uma obra? Né? Publica ela na internet. Né? Ou então faça o seguinte, publica para si mesmo. Né, publica é, no Facebook, né, coloca lá, faz um post anônimo, né, aí você não vai gastar nada com a Biblioteca Nacional, você, você vai ter uma prova viva de que você é, publicou aquela obra em uma determinada data, com aquelas determinadas características, e vai estar salvo lá para você. Né? É, agora, no âmbito, claro, da, das empresas, startups, que é um, o foco aqui, você sempre tem que pensar no INPI. Até quando a gente vai falar da lei de softwares, que é uma lei diferente da, da LPI, né? e aqui vem muito é, é, acalhar esse tipo de observação, porque a gente está tratando de tecnologia, é, existe uma proteção específica para os softwares, softwares, para os programas de computador em geral, que, é, que, que protege né, esse softwares e que é diferente da proteção da marca, da, da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial, mas em regra geral, inclusive, o, o software é tudo registrado no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então o INPI ele realmente ele abraçou a, a competência de, de, de lidar com as propriedades industriais em todas as suas formas. Né? Então, é ele que vai registrar, vai fazer todos esses registros. Perfeito. Bom, é, eu não, não quero estender muito a, a entrevista, mas eu queria pegar um tempinho agora para a gente falar sobre o, o ambiente, o ecossistema que a gente vem, é, aos poucos, aqui constituindo né, com, com esse, essas... É, atuações aqui na internet, que a gente começou a fazer mais a partir da, da quarentena, né? como uma forma assim, que a gente viu de, vamos dizer assim, precisamos participar da solução nesse caso. Né? A gente tem aqui muito conhecimento, conhecimento é poder, né? e aí tem aquela frase do, do tio do Homem-Aranha, né? que, que com grandes poderes é, vêm grandes responsabilidades. Né? Então, de certa forma, é, há uma um imperativo é, público, né, é, notório, histórico, que, que nos impele a, a tentar fazer alguma coisa, né, porque os efeitos da crise são sistêmicos, né, eles são, é, estão em, sem, sendo sentidos por todos, em, em, em todos os aspectos da vida, e a gente tem aqui uma ferramenta de soluções sistêmicas, que, que produz soluções sistêmicas. Né? Então... É, isso nos, nos levou a, a procurar acelerar é, a publicação, né, o lançamento de algumas soluções que a gente já vinha há um tempo incubando, né, é, concebendo. E, e entre elas, a gente viu que, que ter um sistema que foi pensado para funcionar bem no, nesse ambiente virtual de conferências é algo que hoje, nesse momento, é uma... É uma é uma tecnologia que é uma vantagem competitiva, né? A gente tem aqui é, uma uma tecnologia, uma sofisticação administrativa, né? É, de processos, de um monte de coisa, que constitui inovação em vários sentidos, e ela é, também pa, passou a valer mais depois que todo mundo passou a ter que trabalhar por videoconferência, né? Então, é, a gente passou a, a tentar andar com é, a formalização desse modelo para que ele possa estar é, o mais cedo possível à disposição do ecossistema brasileiro, né? E, e a serviço, né? É, operacional para para solucionar para a gente solucionar todos os problemas que a crise está tá, é, nos desafiando com eles, né? E aí a, a solução que há um tempo a gente já vinha é, arquitetando, de criar uma, uma associação de empreendedorismo digital, de empreendedorismo virtual, né, ou seja, uma entidade que que seria responsável por é, garantir algumas estruturas de um ambiente de negócios virtual, mas que garantisse é, essa segurança que a gente quer sentir para fazer esses negócios. né? Então, é, a, ao, ao longo de todo o tempo e todas as experiências que me influenciaram a idealizar esse ambiente de negócios, né, que eu vivo falando assim, mas eu acho sempre importante lembrar, para quem não está ouvindo naquele momento, né? foram situações que eu passei por é, eventos, né, e eu vi, por exemplo, pessoas que apostam em luta de UFC, e apostam grandes, grandes, grandes valores, né, e eu pensei, como que a gente poderia transformar esse tipo de entretenimento, esse tipo de entretenimento em algo que seja mais benigno, né, que consiga direcionar recursos para inovação, para coisas, projetos que tem impacto positivo, e, é, e aí, eu, eu, é, ao longo desse período, idealizando isso, a gente chegou a essa resposta né, de, de que precisaríamos ser uma associação, precisaríamos ter um, um, né, uma, uma, estu, uma, uma constituição, né, uma estruturação jurídica, e foi muito aí que eu aprendi o valor do direito para o universo dos negócios, algo que a faculdade de administração não não conseguiu me, me, me é, conscientizar de verdade, é, e, e aí que eu comecei a idealizar é, esse ambiente virtual como um ecossistema de aceleração de partículas, né, que é uma, uma terminologia que a gente gosta de usar para trazer para o universo bem científico, bem nerd, né, que tecnicamente é o que define por que, que o que a gente está fazendo aqui é, é avançado, é inovador, né, mas, é, essencialmente, o que a gente quer fazer é acelerar startups num ambiente virtual como esse aqui. Né? E talvez hoje esse seja o único modelo viável de aceleradora, perfeitamente viável de aceleradora, né? porque tantas aceleradoras que tinham aí grandes espaços de co-working, agora eu acho que elas estão é, até repensando esses escritórios. É assim, no, já vi várias notícias falando que as corporações vão... É deixar de ter escritórios, né, porque já viram que estão perdendo dinheiro com isso, que o trabalho remoto funciona quase tão bem quanto o trabalho dentro de um escritório, né, então, é, esse, agora a gente passou a, a ser possuidor de um diferencial competitivo notório, que agora a gente deseja... É, materializar, né? transformar em, em, em, em, vamos dizer, encarnar numa pessoa jurídica, né? a carne e osso da, da pessoa, ou seja, incorporar isso. E, é, e aí, com a idealização desse sistema, a gente pensou, a gente percebeu que precisava de uma certa, de alguns marcos regulatórios, de algum tipo de dispositivo regulatório interno que pudesse proteger... Os, os participantes desse, dentro desse ecossistema é, criando, garantindo de alguma forma um pouco mais de, de é, proteção das ideias deles para que eles pudessem abrir nesse ecossistema. Né? Assim, pelo ponto de vista da economia, ficou claro para mim que para você poder criar um ambiente de transparência das ideias é, total dentro de uma aceleradora, você tinha que ter algum tipo de... de, de é, de relação, de associação entre entre os participantes e sem isso você basicamente está perdendo dinheiro é, é, enquanto uma, uma empresa está procurando solução para um problema ali tem outra que já já encontrou e, e, e a aceleradora está perdendo dinheiro enquanto essas essa ela provoca produz competição interna então isso é um, uma, uma esquizofrenia eu diria assim mas algo que vem está é, culturalmente imposto ainda, e que é, é um desafio também de, de reformar para que a gente consiga criar esse ecossistema colaborativo. Né? Então, é, agora dito isso, né, que, fazendo essa introdução né, e falando sobre esse ecossistema, como que uma associação de empreendedorismo para a gente, para esse ambiente virtual, poderia é, oferecer Vantagens e, quem sabe, proteções para os associados com relação às a, a, suas propriedades intelectuais. Como o nosso registro interno aqui, através dessas conferências gravadas e várias outras documentações, poderia de alguma forma é, proteger desde o momento zero, como você falou aquela hora, é. Publica no Facebook, publica em algum lugar, né, registra. É, enfim, não precisa nem sempre precisa correr para o INPI. E a gente, publicando dentro do nosso ambiente, dos nossos círculos, a gente já poderia estar fazendo esse registro que você falou? Né? Então, eu estou agora subindo o nível de dificuldade, mas é, passo a palavra. Maravilha. E eu gosto desses desafios. Né? Era algo que não estava tão previsto no script, mas que bom que veio, que a gente tem a oportunidade de debater aqui um... Uma provável solução, na verdade, é, isso passa muito por uma, uma questão da organização, né, de decidir qual vai ser o processo, porque saídas a gente tem várias. Quando a gente está trazendo aqui como escritório de advocacia, é, o que eu vou trazer é algo que seja juridicamente aplicável. Mas é, a gente costuma dizer, até mesmo como, como, como advogados, que o direito não é a solução de tudo. Tá? Assim, é, e você vai entender isso depois, quando eu comentar. Primeiramente, sobre a questão da associação. Tá? Eu, eu vejo com muito bons olhos, Rodrigo, a questão da associação, porque ela traz aí um espírito de, de cooperativismo, né? de, de associação, de, de, de, é, de divisão e comunhão de esforços né? em prol de um bem comum. O, o associativismo é muito importante para a sociedade brasileira em diversos níveis, né? através das associações que a gente consegue diminuir, por exemplo, causas do poder judiciário, porque as associações concentram interesses comuns e vão, a partir dessa associação, buscar é, lutar perante os órgãos públicos, lutar pelos interesses daqueles vários associados que estão ali por trás, daquela PJ. Né? Então, a associação ela tem um propósito bem definido no nosso Código Civil, né? é, e esse propósito é importante a gente lembrar que a associação ela não tem a finalidade lucrativa. Então, é diferente a associação, por exemplo, de uma empresa. A empresa ela tem atividade lucrativa, ela, ela deve ter isso né, como norte. Inclusive, se eu tiver é, uma... uma uma atividade que, que é lucrativa, mas que ela não está regularizada, eu automaticamente já tenho empresa antes mesmo de eu constituir uma empresa. Entende? Antes de eu mesmo formalizar, essa empresa minha já existe, só que ela é irregular e ela vai sofrer as, as sanções por ela ser irregular mas eu tenho que tomar um cuidado na atividade empresarial. Na associação é diferente, na associação, a associação ela surge, claro, com o estatuto social que você é, fez aí, é, anteriormente, a nossa parceria, né? a gente entrou como uma maneira aí de, de melhor amparar esses novos projetos que a jogada vem tendo, e a gente espera contribuir com esse novo norte, né? mas a associação ela já existe, ela já foi construída da maneira como ela está hoje. Então, a pergunta é, como que dentro desse modelo que nós temos hoje, a gente consegue é, proteger os interesses dos nossos associados? Bom, primeiramente, é, você consegue proteger de uma maneira genérica, lutando pelos interesses deles. Né? Agora, é, tudo que foge ao interesse so social dentro dessas, dessa associação, e parte para o um interesse individual, que parte para um o é, um interesse comercial de um dos seus associados, deve ser protegido de maneira individual. Tá? Isso é importante dizer. Né? Então, assim, é, isso se eu fosse tratar única e exclusivamente do ponto de vista jurídico. Porque do ponto de vista jurídico, eu entregaria para você, Rodrigo, um termo de confidencialidade que tem... Uma, um valor jurídico, mas que ele é extremamente burocrático e às vezes não tão bem-vindo, ele assusta, né? Se eu te entregar aí um termo de confidencialidade para você é, enviar para cada um dos associados dizendo que haverá uma multa no valor de 10 mil reais por infração daqui, das informações, você provavelmente vai ter uma fuga muito grande dos associados, não é isso que você pretende. Né? Então, como que equaciona isso? Não é através unicamente do direito, é sim através de uma, de uma conversa, de um diálogo entre o direito e os, os novos modelos de negócio. Né? Então, dentro de, um, de uma organização, a gente tenta auxiliar também na formulação de processos internos que vão dar essa proteção. Da mesma maneira que dentro de uma empresa, a gente trabalha com soluções que vão além do direito. Então, por exemplo, ao invés de eu chegar para uma hamburgueria e falar o seguinte, ah, você quer proteger esse molho especial seu? Né? É, eu vou, eu, na parte do direito, eu vou falar para ela o seguinte, a sua receita de molho não tem como ser patenteada. Ou se tiver como ser patenteada, vai valer durante 20 anos, depois você vai ter que abrir a sua receita para todo mundo. É isso que você quer? O seu restaurante tem prazo de validade? Não. Então, é, a gente precisa dar outras soluções. E que outra solução, neste nesse exemplo, eu daria para essa hamburgueria com um molho especial? Eu falaria o seguinte, olha, é, conversa com o um engenheiro da área de produção alimentícia para ele poder fazer o um envelopamento das receitas de tal forma que a pessoa que estiver manuseando aquele molho com 100 gramas de elemento X mais 50 gramas de elemento Y, mais 100 mililitros da substância, sei lá, né, vai ter ali uma receita, uma mistura, e que ninguém vai ter a, a, a, a total, é, o, a, ninguém vai ter exatamente é, quais são os elementos que estão ali sendo tratados. Da mesma maneira, a gente pode pensar juntos, Rodrigo, numa, numa maneira de, ao mesmo tempo, abrir para um diálogo dentro da sua associação, dentro do seu, da sua comunidade, e proteger esses associados. Não com um termo simples de confidencialidade, que, né, que eles teriam que assinar, mas algo que seja aí uma, uma, uma, é, um processo que vai garantir. Então, por exemplo, ao invés de falar sobre marcas, né, é importante que cada um guarde a marca para si. Né? É, ou que invente um codinome, para aquela marca. Né? Então, de alguma maneira, trazer alguma solução para que eles se sintam confortáveis em apresentar esses, processos, esses, processos, esses, esses projetos, essas ideias, né, e que elas não sejam violadas. Agora, é, eu, eu volto e finalizo né, a minha explanação com, com a reflexão que a gente iniciou. Será que, é, será que vale realmente a pena eu esconder tanto essa minha ideia? Será que vale a pena esse excesso de preocupação, principalmente no âmbito das startups? Eu, sinceramente, vejo que não. Né? Claro, a ideia não é minha. A minha, a minha ideia eu já tive em, outros, em vários outros negócios, e já expus, e muitas vezes eu, eu, eu deixei de expor e dar continuidade para esses projetos. Né? É, mas chega um momento que você você tem que colocar para jogo, né, é, a jogada é essa, né, e como que você é, expõe isso para o mercado, para os parceiros, para os investidores, até para os sócios, como que você expõe isso é que faz toda a diferença de como você protege esse capital, então não existe uma receitinha de bolo, não é, não é só assinar um documento que a sua, a sua ideia vai estar protegida, tá, isso é importante, é, é... Mas é, todo empreendedor deve ter consigo um segredo industrial, um, um segredo que só ele vai saber como executar. Porque mesmo que apareça um, um é, mesmo que apareça o táxi 99, a Uber vai continuar protegida. Mesmo que apareça a Prime Video, ninguém vai ser igual a Netflix. Né? Então cabe aí a reflexão, né? É, para essas pessoas que talvez estejam receosas de abrir o, o seu modelo. Se você está receoso com a marca, protege a marca. Ao invés de alfa, fala que é beta. Né? Ah, eu tô. Mas tem um ponto específico que é nevrálgico, que é isso que vai é, tornar diferente de todos os outros. Beleza, guarda consigo, ou quebra a caixola, sai fora da caixa, quebra a caixola é, para pensar uma maneira de apresentar isso, como se fosse um outro modelo de negócios. Né? Então, se eu, por exemplo, quero inovar na área de, de, é, de, de por exemplo, é, de complexão disso aqui, ó, de mesas, né? eu vou fazer uma mesa de uma maneira totalmente diferente, que ninguém nunca viu, que vai se apertar um botão. Eu não vou falar em mesa, vou falar em, sei lá, em porta. Né? e na hora que eu, eu vou jurar de pé junto para todo mundo que eu estou falando de uma porta né? e as pessoas vão gostar da minha ideia e quando entrar o, o, o investidor né? ele vai ficar sabendo através sim de um termo de confidencialidade aí sim eu posso, dessa relação única e individualizada né? falar com ele, olha, é o seguinte aquela ideia que você se apaixonou tem uma outra ideia por trás que você vai se apaixonar ainda muito mais você está vendo que esse modelo de negócio foi validado? Foi. Pois é, isso aqui é totalmente aplicável a algo que eu estou guardando aqui, mas eu só revelo para você se você assinar um termo de confidencialidade. Quer? Quero. É só para ver? Beleza. Aí eu vou lá e mostro numa reunião privada com todos os, os cuidados. Então, assim, é, a, a resposta para a sua pergunta é muito mais complexa. Né? Eu não poderia dizer aqui por A mais B mas eu espero ter contribuído para uma reflexão né, e para que juntos a gente consiga construir algo que seja inovador né, dentro da jogada. E que eu vejo que muitos não têm esse cuidado, né, igual você está tendo aí com todos os seus associados. É, Paulo, mas assim, com isso você já me esclareceu uma coisa que inverteu a maneira como eu pensava, literalmente. assim. É, o, o, o que parece é que... A, a gente pensa muito em, em como proteger a minha ideia, né? e agora, com a, com, a sua, com a sua fala, eu entendi, me ocorreu finalmente, que na verdade ela já, a, a sua ideia ela já nasce protegida. Se você não falar ela para os outros, ela já, já tá, tem a sua proteção, o seu sigilo com você mesmo, você, você, esse contrato você já tem. Né? Então, a, a questão, na verdade, é como e com quem que eu vou estrategicamente abrir essa ideia para que ela é, é, possa, vamos dizer assim, ser é, incubada, ser né, contemplada, é, melhorada, alimentada para se transformar num negócio, para se, se transformar num capital, num equity, né? e, e aí quando, quando você faz isso e percebe dessa forma, você tem que entender o que, que é estratégico do, da sua ideia e o que, que é menos estratégico de modo que você não vai revelar, né? Prefere-se não revelar o que é mais estratégico, né? E, dentro do, do, do nosso ambiente, o que, que você vai ter? Você vai ter a possibilidade de abrir essa ideia diante de um, um, né, um, um ambiente ou uma comunidade de outros inventores, então isso... É, isso, isso, é digamos assim, é um privilégio, por quê? Porque você vai estar tá entrando num ambiente de pessoas que também têm ideias para trocar, que também querem a proteção das suas ideias, o respeito a, esse, a, a essa, essa proteção das ideias, então você entra mais de igual, para igual, com, com essas pessoas, e ali dentro de um ambiente menor, você pode desproteger um pouquinho mais essa ideia, até que um dia, quando você realmente abrir, executar a ideia, você vai é, acabar desprotegendo ela quase que totalmente, mas você ainda vai tentar guardar a fórmula secreta ali do, do fermentinho, do, da, de alguma parte da coisa, né? E, e quem sabe você nem precise registro direto dela no, no, no, no NPI. Mas, se você quer proteção absoluta, o que, que você tem que fazer? Não fala com ninguém, fala só com o advogado e NPI, seria isso. Né? Proteção total seria isso. É porque tem que tomar um cuidado com, com essa questão do né, da proteção, porque é, a proteção legal, né, em que você pode é, reclamar a ideia para o Poder Judiciário, falar o seguinte, ó, ele pegou minha ideia, essa é a proteção legal só com o registro. É claro que, no, na, na maneira como você falou, você quis dizer o seguinte, olha, se eu tive uma ideia inovadora de inventar algo que vai ser a Netflix futuramente, Ora, é, se eu não falar com ninguém, ela já está protegida, claro, né? Ela já está protegida que ninguém vai saber. Agora, se o Felipe, lá, do, do, lá de São Paulo, tiver a mesma ideia que eu e fizer, essa ideia deixou de ser, ela não está protegida, na verdade, né? Eu não posso reclamar dele. Quer dizer, a minha ideia, da maneira que eu pensei, é, enquanto ela estiver na minha cabeça, ninguém vai ter acesso a ela, né? Ela não está pública, Claro. É, mas eu não posso reclamar, por exemplo, se eu demorar para lançar essa ideia, para executar, eu não posso reclamar que a pessoa entrou na minha frente e lançou. Então, de uma certa maneira, é, é, uma, é uma proteção que, que é inócua, né? Essa proteção que tá dentro da nossa, que nasce protegida dentro da nossa cabeça. É uma proteção inócua e ilusória, porque primeiro que não vai ter sentido eu guardar isso comigo, né? Então, em algum momento, se eu sou um empre empresário, um empreendedor, uma startup, que eu quero inventar uma startup, mas que eu não, não tenho rodagem, eu preciso de ajuda, é, a ideia é se expor mesmo. Tá? A ideia é se expor. Guarda alguma coisa que seja um segredo, chave, mas você precisa de ajuda. Porque senão você vai morrer com a ideia. E pode ser uma ideia boa. Então é melhor ganhar junto do que, ganhar, do que perder tudo sozinho. E a gestão de propriedade é justamente você fazer uma gestão do que pode ir para o marketing, porque tem que ter marketing para divulgar, mesmo que seja, sem ser de fato marketing, mas o que, que eu posso teriorizar e o que, que é interno, ou seja, o que, que é o segredo e o que, que não é, porque é, tem uma, umas esferas diferentes, né? E, e é legal, é, falando do advogado, é que assim, o advogado já tem uma, uma função diferente, porque assim, se você traz alguém algo para gente, a gente não aí a gente, mesmo sem assinar nada, a gente tem é, nossa profissão legal, a gente já tem o, a confidencialidade automática, então, mas para o cliente. Então é, é, assim, aí mesmo que a gente não assinasse nada que fizesse a sua ideia, sei ela vai ser um segredo, aí se encontra os advogados também teria, porque o advogado ele senão não faz sentido a profissão ter essa, esse rigor todo para ser advogado e você pegar uma ideia e contar todos os segredos que a gente tem, são vários, desde de, de empresas ou pessoas, coisas que só a gente sabe. Né? Então é interessante, e essa gestão ela, poxa é uma coisa que não, tá, não é do direito, mas que ela acaba resolvendo, ou seja, é a solução que o Paulo falou ela está mais ligada a soluções e ações preventivas que fogem do direito do que somente no direito. O que dá para registrar é, marca, invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, software, registre, né? Não perca tempo e registre, né? É, principalmente então é, quando você tiver, por exemplo, se tiver numa numa fase já de, de a abertura para investimento, enfim, para capital, né? para receber capital, faça um pequeno investimento seu de registrar aquela marca. Você vai estar conversando com pessoas, em negócios, não é seguro. Né? Não é seguro. Por isso que é importante, inclusive, ir para um ambiente que você conhece, dar jogada, por exemplo. Né? Então, se você está no Instituto, que você conhece o Rodrigo, você conhece, é, depois você conhece, você trouxe mais gente né? que Vai te ajudar, pessoas próximas, e você forma essa associação, né? É, é menos provável que um roubo de ideia vá acontecer. Um, um corte, né? E se acontecer, Na fala é, do nosso, a minha sugestão nosso é: convidados. não registrou, corre atrás do prejuízo e faça melhor do que o seu concorrente, entendeu? Eu tive um corte aqui, mas eu, eu acho que eu entendi a ideia e, e uma coisa aqui que, é, depois dessa explicação, eu, eu pude ter um pouco mais de clareza, é que é, eu, eu preciso deixar bem enfatizado no nosso estatuto né, de, do associado Playmaster, porque o certificado, o aluno certificado pelo nosso método, ele vai estar certificado como um consultor é, de desenvolvimento de negócios da, da nossa organização. Então, é, é, o, eu, o que eu espero desse profissional é que ele tenha é, dentro do nosso ecossistema essa mesma atitude que o advogado tem que ter com o cliente. né? Então, o, o nosso consultor, para ser parte da nossa rede, ele vai ter que ter assumir essa postura para um cliente que vier trazer uma ideia para ele é, ser bem orientado então esse consultor vai ser um um, um um profissional que ajuda você a saber se você se essa ideia se essa ideia vale e como estrategicamente implementar ela sem é, sem ficar sem, sem desacelerar a evolução dela por excesso de medo de de, de vão roubar a minha ideia também né também não, não patentear uma ideia que, pô, é, ainda não é uma ideia perfeita. Talvez se você mostra para outras pessoas, ela pode melhorar mais. Por que, que você vai patentear uma ideia que você não mostrou para ninguém ainda, né? Porque ela pode receber contribuições. Então, é, o Playmaster da rede a é jogada, ele vai ter é, essa atitude, essa responsabilidade, e ele vai estar... É, vai estar capacitado pela nossa organização, que tem aí é, a orientação de um escritório especializado, a tramitar com esse tipo de informação. Né? E por isso a gente vai poder oferecer um pouco mais... É, é, eu quero tentar inverter direito essa terminologia, assim, mas eu, eu diria assim, a, a desproteção estratégica da, da ideia dele. O, o Playmaster vai, vai ajudar ele a... a proceder com esse processo, de modo que a ideia possa é, evoluir conforme ela é, ela é exposta, aberta, discutida, até que ela realmente vire uma ideia, porra, uma obra-prima, uma ideia brilhante que, que vire o equity de verdade, né? Porque muitas coisas você pensa que pode ser, ter valor e efetivamente pode não ter também. Como é que você vai saber? É né? muito subjetivo. Então, é, o advogado e o playmaster vão ser é, profissionais que você pode é, conversar sobre isso. É isso aí. Bom, é, então, pessoal, a gente vai encerrar agora essa gravação. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer para os nossos convidados em seu momento, é o momento, as últimas perguntas aqui que, que havia, eu é, acho que já foram respondidas. Então, é, tem alguém que vai, vai deseja fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Bom, então pessoal, é isso aí. Muito obrigado, Paulo e Felipe, é, da sócios da RV Advocacia. Conte com, com esses profissionais para para realmente ter uma orientação, se você é, deseja é, transformar algum tipo de ideia sua numa propriedade intelectual e é, continue acompanhando o nosso grupo aqui, a nossa, a nossa organização, se você quiser continuar aprendendo mais sobre esses temas e acompanhando é, a evolução desse ecossistema de inventores que a gente está ajudando a organizar aqui. Um, um forte abraço, obrigado Oi. mais uma Queria vez. Queria agradecer enormemente, viu mais uma vez o convite, agradecer a todos aqui que participaram, obrigado a Lia Coriolano, que está aqui presente, ao Vini, Vini também e a Isabela Carvalho também sejam muito bem e desculpa não ter cumprimentado é, mas é, queria convidá-los também, né, e todos que estiverem assistindo isso em um momento posterior, né, que acessem o nosso Instagram também que é o arroba revconsult revconsult, é, e a gente se encontra lá no Instagram para trocar uma ideia, caso vocês precisem um abraço, genial foi um prazer. Obrigado. Genial. É, então, nos vemos aqui novamente em breve, pessoal. Um abraço. Um abraço, até mais.